A vida é uma busca, todo mundo tá no corre buscando algo. A diferença é que, pra quem não sabe o que tá cantando, qualquer beat serve. Eu já estive perdido também, eu olhava no espelho e pensava que eu era só mais um carvão, um garoto de pele escura, mas eu me encontrei a cada desafio e descobri que eu não era apenas um carvão, eu era um diamante. Só que pedras preciosas brutas precisam ser lapidadas. Depois de passar 20 anos no corre da música, escrevendo, cantando, gravando e fazendo shows, eu vi que a maioria dos meus irmãos de jornada estão perdidos. E coisas que para mim são simples de entender fazem as pessoas perderem muita grana. E o fato de não conseguir fazer as coisas acontecerem expõe uma dor. E a falta de conhecimento dificulta o dificulto corre, enquanto existe um garimpo cheio de pedras preciosas para serem encontradas. Mas a maioria desiste por não perceber as pedras ou por não saber lapidá-las. Eu te pergunto, você está disposto a trocar tudo que você é por tudo que você quer ser? Você está disposto a sacrificar um amor, um momento de lazer e às vezes até a sua família em prol do futuro que deseja? Se dentro do seu coração a resposta for sim, se prepare para a sua nova jornada, a Jornada do Herói. Hoje eu apresento a vocês...